Amém. Praise the Lord! How many feel the presence of the Lord in the house? Bem, glória a Deus! Quantos aqui conseguem sentir a presença de Deus no seu lugar? Where the presence of the Lord is, there is liberty. Aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. How many were here Sunday night? Can you raise your hands? Uh, quantos de vocês estavam aqui no domingo à noite? Você pode ter isso. Vocês receberam uma bênção? We had a powerful prayer line. A gente teve uma ministração poderosa, não? Amen. Amen. We're gonna have another one. A gente vai ter mais uma hoje. Senhor. Diga, Senhor. Senhor. I'm ready. Eu estou A Deus. There was a strictness about the glory. Not anyone could touch it. Não era um que podia Not anyone could be part of it. Não era um que podia fazer parte it was inclusive. It was only allowed by a particular group of people só era permitido a um grupo particular de pessoas. Was kept away from the eyes of men. Era mantida distante dos olhos dos homens. It was the Ark of the era chamada a arca da aliança. pensa na palavra aliança. A covenant was to be unbreakable. Uma aliança devia ser inquebrável. Once God made a covenant uma vez que o Senhor fazia uma aliança never ela nunca mudava He kept his Ele manteve a sua aliança When we make a promise, quando nós fazemos uma promessa we make a covenant, nós fazemos uma aliança a palavra de Deus diz que é melhor não fazer uma promessa do que fazer uma promessa e quebrá-la amém? We can depend on the word of God because we know that God does what he says he's going to do. Nós podemos confiar e depender na palavra de Deus, porque nós sabemos que o Senhor fará aquilo que ele diz. Oh, yeah. <laughs> Therefore, his word is reliable. Portanto, a palavra dele é confiável. He said there is no crooked thing that comes out of my mouth. Ele disse que não há nada de errado que venha da minha boca. He never Ele nunca muda. He never has to learn Ele nunca precisa aprender coisas novas. He never has to grow Ele não precisa se expandir. He said, I am. Ele disse: Eu sou. Else is else. Todas as outras coisas são só mais alguma coisa. Porque Ele. Só ele é o eu sou. Então dentro da arca da aliança, Era, existia algo para nos, nos mostrar uma sombra daquilo que ainda está por vir. It was a promise of a that Era uma promessa aos homens de que a glória dele estava na terra and find where the glory was and kept. e você poderia encontrar onde a glória era mantida e guardada But mas era ainda uma promessa e a Arca da Aliança representava onde Deus estava onde você Quer que você encontre pessoas que mantenham uma promessa com Deus, você encontra a presença de Deus. A presença de Deus. Fullness, na sua completude, A exata medida do Pai. There was no God Não havia diferença entre Deus Jesus. e Jesus. que isso geraria mais poder para eles. Então havia um lugar específico em qual eles colocavam os tesouros como eles chamavam and an that not only a group, their God. porque eles acreditavam que não haviam roubado apenas coisas daquele povo, mas sim os seus deuses. Agora se preparem The devil wants what you have. O inimigo quer o que você tem. He wants to take you down. Ele quer te derrubar. So that he can say, I got the God in them and he's not with them anymore. Porque ele quer dizer, eu roubei o Deus dele e Deus não está mais com essa pessoa. Então ele envia tentações. He sends things that attract you to something else. And while your eyes are off of God, seus olhos estão fora de Deus, the enemy steals your joy. O inimigo rouba sua alegria. He steals your hope. Rouba a sua And before you know it, antes que você se dê conta, His presence is not a presence dele já não está mais ali. And the enemy in himself. Ah, uh, they're no longer going to church. Ah, eles não Now they're caught up in movies and TV. Now they're caught up in a man or a woman. Come on. The devil thought he'd won the day. Então, o inimigo achou que ele tinha ganhado tinha... o so dia. Então, eles pegaram a arca da aliança e colocaram ali com seus outros deuses. Their God, named Dagon. E, em particular, o Deus deles chamado Tagol. Na manhã seguinte. They eles vão lá para aquele about, é, depósito deles lá no é? E começam a se achar por causa da vitória sobre Israel. And when they there, Dagon então o Deus deles, Dagón, havia caído de oh, chão. Oh. Oh, oh. Pick up Dagon. Alguém, por favor, pega Oh, Alguém Brush him off, put him back up. Dá think um it's nele, coloca ele de pé de novo. que tinha acabado por ali. Tomorrow we'll come back and we'll boast again. The next day we go back to look at, look at the, what they had stolen. E aí no outro eles voltaram para olhar as coisas que E para ficar se vangloriando. E agora dá bom não havia apenas caído, mas as, mas as mãos dele e a cabeça dele, a cabeça dele estavam cortadas. <risos> Bom, e é isso que acontece quando o um inimigo se volta para você. See you. que falou é as coisas nas quais o inimigo te bagunçou Down, e os filisteus, depois que Tadum foi destruído, começaram a mover a arca da aliança de cidade em cidade. E a toda cidade que eles visitaram, a cidade era amaldiçoada. O que você carrega tem habilidade de amaldiçoar o inimigo. O inimigo Decidiu que eles finalmente precisavam devolver aquilo para Israel Deus está pronto para te devolver o seu nome God's ready to give you back your joy. Deus está pronto para te devolver a sua alegria God's ready to give you fullness. Deus está pronto para te encher te preencher mais so So the Philistines, they thought, how are we going to get this thing back to Israel? So they made these little golden things and put it by the ark. Perto da arca. And they said, just in case, this is just a coincidence, we'll take a cow that just had a baby, we'll take it away from the baby, hook it up to the cart, and sit The cow that's carrying the ark will cry for the baby and turn back. Yes. Então, se for só uma coincidência coincidência que tá acontecendo, a gente vai colocar um bebezinho amarrado à arca e fazer ele levar a arca até Israel. Se ele vai chorar a mãe e vai voltar para uh, de So there he goes the ark. Então lá vai a arca embora. And the cow was groaning for the baby e a vaca estava chorando pelo seu bebezinho be like é como se fôssemos nós nos lamentando e we'll so então, a bíblia diz que a então a bíblia diz que palavra é que aquela vaca estava chorando se lamentando But the mas aquele bebezinho she, continuava, she carregando, is the arc, continuava carregando continuava carregando e chorando and park puxa ela mas ela não volta para ela não volta para onde estava she has a ela tem um destino and God is leading her. deus está conduzindo ela De novo. eles não querem olhar para o pecado deles eles não querem enxergar que eles precisam se arrepender então não importa o quanto você grite qualquer aviso que você dê e você diz a eles mesmo com a convicção do coração deles They still want to put back up. Eles ainda querem levantar a bomba novamente. They still want to worship it. They, eles ainda querem continuar adorando a ele. Listen, if my God knocks your God down, you need to change God's. Presta atenção que eu vou te dizer. Se o meu Deus derruba o seu Deus, você precisa trocar de Deus. You know, Algumas igrejas ao redor do mundo começam a adorar mais o entretenimento do que a Deus. It's true. É verdade. They don't really know the presence of God. Porque eles não conhecem verdadeiramente a presença de Deus. Porque você não consegue imitar Ele. You may let make it look like him. Talvez você consiga até fazer parecer com Ele. Mas quando você um pouco mais. Mas quando você olha um pouco mais de perto, você vai ver a cabeça na coladinha de novo. Você não chegar onde eles passaram a cola. Porque eles não querem abrir mão dos seus deuses. Vamos nos assegurar de que não há nenhum outro Deus dentro de nós, não o um Deus Altíssimo. Quando Deus aponta algo a você e diz isso é um pecado. Não tenta dizer para você mesmo não, está tudo bem todo mundo faz isso. That thing's there to take you over. Essa coisa está ali para te derrubar. Amém? Amém. The devil never comes to do a small thing. He comes to take over. O inimigo nunca vem para fazer alguma coisa pequena. Ele vem para te dominar. Então so não deixe ele entrar na sua casa. The Porque você carrega a you're arca. Arc. Você está carregando a arca. Você é Deus. Você é a arca de Deus. Amém? Tá você tem um destino. And don't feel sorry for yourself e não sinta peninha de você. When you see what it costs. Quando você vê o preço que custa. Like the cow carrying the of the Covenant. Assim como aquela vaca carregando a arca Jedi, da criança. Calf ela tem que deixar o bezerrinho dela para trás. Israel, no caminho de volta para Israel the ark began to be shaken, A arca começou a ser balançada E um homem colocou a mão sobre ela para and parar. God him dead. E Deus o matou na hora We serve a fearful God, Nós servimos a um Deus temível Um Deus soberano a God, Um Deus He commands us to be holy. Ele nos direciona a sermos santos. Paul said, follow me as I follow Christ. Paulo disse, siga a mim, me imitem, assim como eu imito a Cristo. And where do we find Paul? E onde nós encontramos Paulo? In the Bible it says. A palavra de Deus diz. Que Paulo disse, I press. Eu empurro. Eu me esforço for the prize pelo prêmio do chamado. Superadas da mesma forma. God a Deus tem uma estratégia. That stay in his presence Isso quer dizer que você precisa permanecer na presença dele. God plan. Até Deus te entregar o plano. I'm find God's strategy. Eu vou encontrar essa estratégia you? em você. Thank you, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. You carry when you're that cow and you're carrying that ark and you're crying and you're weeping as you go. Sabe quando você tá carregando essa ar, que você começa a chorar você caminha? You need to know that where you're going. Você saber lugar qual você está indo, and what you're doing for God. O que você está Deus, causes what you leave behind. Faz que que você deixa trás, to be unqualified. Se torne sem qualidade, sem valor. Porque não tem o valor do lugar no qual você está indo. Yeah. Paulo disse que tudo que ele deixou para trás era como um estrume ou oh, um oh, cocô. Oh. what he was going to get. Se comparado àquilo que ele receberia. Why are you pressing, Paul? Why? Por que, que você está seguindo firme, empurrando, Paulo? What is it that you want so badly? O que, que é isso que você tanto quer? He wanted Christ. Ele queria Cristo. Not a portion of Christ. Não uma porção de Cristo, mas a medida completa de Cristo. Ele seguiu firme pelo prêmio a high calling. do chamado superior. A high calling. Um chamado superior. Você pode se satisfazer só da salvação se você It's quiser. Mas eu não. Estão prestes a mudar. Things are shifting. As coisas estão mudando, se alterando. Of o reino de Deus está mudando. Você you know, sabe, quando eles costumavam carregar pênis? E eles colocavam grandes pacotes de pênis em containers. E eles levavam para onde eles os vendiam. Eles para os eles and when they got there the big ones had come up to the top and the small ones had gone to the bottom e quando that's what the shaking does e é isso que o, o faz. it takes the small things é, quando Deus te sacode, as coisas pequenas. so that you can see straight That little open didn't new anything. All the shaking of God! The of God! Brings to the of God! They have not pressed. Que não foi They're going to find themselves at the bottom. Vão se no fundo. But those who know their God. But those who know their God. They will be strong. Serão fortes and do exploits. Great things. That's the party of people I want to hang out with. Don't be a loser,